Essa é a minha qualidade. Da vida. Porque antes eu não tinha nem imaginado que eu pudesse mexer no computador. Eu já me sinto assim, visualizada na rede, porque eu já posso mexer no computador, já tenho meu Face. Qualidade de vida. A, a terceira idade para mim chegou numa boa hora. Aliás, já chegou, já faz um bom tempinho. <risos> Só que agora que eu estou aproveitando eu a minha superai, terceira idade. Né? E agora eu tô, acho tem, tá tendo bastante coisa que eu posso fazer. Okay. E estou muito contente com o, com o que eu estou fazendo. Pratico ginástica, pratico de vários exercícios. E está sendo muito bom para a minha saúde Agora então, que eu estou aqui na informática com vocês E estou aprendendo e quero aprender muito mais Por isso que estou aqui Então, eu, a terceira idade para mim está sendo maravilhosa oh, a minha terceira idade A minha, minha vida foi sempre muito complicada Eu tive assim, jovem, sempre tem que trabalhar muito Agora que eu vou começar a viver, na terceira idade, eu fui duas vezes em Renato Médico, uma chance de vida, estou aqui para tudo que deve ir ainda, é muito bom essa... Eu não pensei assim, pensava sempre que não chegava a terceira idade, mas chegou, abraço com toda a força, agora eu tenho assim para dizer, agora estou vivendo a minha vida. Eu faço em eu faço atividades físicas. O que abriu um o caminho para mim aprender foi aqui a Laís, nosso grupo de as pessoas, vocês, que foram muito legais para ensinar a cabeça dura da gente. Mas enfim, estou muito feliz.